Salve galera, beleza? Tranquilo? Galera, tamo vindo aqui com mais um DME pra vocês Do Karim Benzema, garoto Benzema 92, atacante La Liga Do Real Madrid, família Bom, ele é não negociável. Então se você não for usar no seu time Você usa em outro DME, beleza? Bom, o que, que eu fiz aqui, cara? Eu vou tentar jogar ele no meu time Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó eu tenho o Mendy no meu time, cara. E o Mendy também é espanhol, Real Madrid, tá ligado? Só que ele não dá liga com ninguém lá na frente, mano. Ele não dá liga porque os outros são ingleses, tá ligado? Mas eu vou tentar. Daí, se não der boa, eu ver que ele não joga bem, eu vou jogar ele em outro DME. E daí eu vou ficar com a Bumeang. Se der boa, eu vendo a Bumeang e fico com ele, beleza? Bom, então... Foi mal, galera. É, então vamos aqui... Vou enviar, então, aqui. Beleza? Nossa senhora! Tomara que esse cara jogue muito bem, mano. Beleza? Ó, fica ligado, então, galera. Se você quiser montar é, um DME aí, ó. Eu até que gastei uma graninha, mano. Eu gastei, tipo, o que eu tive que comprar. Eu não usei todos. Na real, assim, ó. Eu tive que usar aquele zagueiro 82 ali, que é o... O Zagadou. Eu tive que comprar ele por... 10... 10 conto, velho 10 mil 10 é... mil coins, mano Ele eu tive que comprar E tô usando esse zagueiro aqui também Que não tem muita função no, no meu time Eu comprei ele pra ajudar Mas enfim, vamos enviar aqui então Vamos receber O Benzema Garoto Beleza, tem certeza Todos os jogadores titulares são removidos Permanentemente do seu clube fit. Ok, sim o Odroziola a gente tá mandando. É, um ou mais jogadores nesses estão em conflito com os jogadores nos seus elencos. Há mais de cinco jogadores em conflitos. Odroziola, e Yuri. Cara, eu vou tirar primeiro esses caras. Estão retornando aqui, galera. Beleza? Eu cortei aquela parte porque eu tive que arrumar lá. Vamos enviar então, ele vai aparecer aqui, mas é porque tá nos outros times. Daí eu coloco os outros times como conceito e não dá. Tá demorou. Vamos mandar então. Vamos pegar o Penzel lá, espero que. Pé, seja uma boa escolha pra nós aqui. Vamos ver a, a nossa. como que vai dar o um entrosamento lá, mano. Olha só, hein. Ele é bom, velho, ele é bom. 84 de ritmo, 94 de drible. Ele é um cara bom, tá ligado? Ele poderia ser. O cara poderia liberar pra vender, né? Os DMs assim, né, mano? Mas, porra. O oh, cara não libera, velho. Então vamos colocar ele no time lá só pra gente ver, família. Cara, ele dá liga. Ó, 71 de ritmo. Eu preciso de um cara com ritmo. Drible 88. Deixa eu ver quanto que o. Tá, Bernardo 87 85 oh, Bernardo é melhor mano. Bernardo, liga com os dois aqui ó. É inglês a ah, fechou, galera. Fechou, fechou. O demi de hoje é isso daí, galera. Beleza, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí e a escalação também para fazer. Aí a mais barata, assim que eu achei foi essa. Beleza. E, galera, se você quiser, me segue nas redes sociais, estou passando aqui embaixo, beleza? Inclusive lá no Instagram. Manda um direct lá pra mim, troca uma ideia comigo lá. Dá alguma sugestão de DME que você quer que eu traga. Se for possível, eu trago, beleza? Eu vou indo nessa, galera. Valeu, falou e até mais. Fui!